Eu sou a doutora Polânia Salles e hoje a gente vai fazer mais um daqueles vídeos de entrevista. E o meu entrevistado de hoje é alguém muito especial, o ator Caco Tchocle. <risos> Obrigada por ter vindo, Caco, você. fazer entrevista com a gente. E eu queria que você contasse pra gente como é que tá sendo essa repercussão maravilhosa que o seu personagem tá tendo, né? O Edgar, gente, vocês devem ter acompanhado aí, né? Ele chegou a ser, assim, um dos assuntos mais comentados no Twitter. Verdade. Isso, <risos> demais, né? Demais. É. Ah, isso é legal porque um, é um personagem, pelo menos na primeira fase, assim, que ele começava mais novo tal, que ele tinha essa característica de, de ser um, um cara sedutor, né, por mais que ele seja muito dominado pelo pai e tal, ele tinha essa característica, assim, de, de, de paquerar empregada, de conseguir, ele, ele tinha um sucesso com, com as mulheres, assim. Então eu tive que resgatar uma energia... De um personagem, eu já tinha feito algumas vezes na minha carreira, mas eu estou com 46 para 47, então não era uma energia que eu vinha sendo solicitado nos personagens que, que, que me convidavam para fazer. E esse sim, e, e, e para um público novo, né, que não me conhecia, ou não me conhecia nesse lugar, uhum. é, porque fazia tempo que eu não, não tinha esse lugar de né, personagens com esse, com esse apelo assim. Então um público novo que não conhecia, falou nossa, o que aconteceu? Onde ele estava esse tempo todo? É... Então foi legal. É, não, é muito legal. E assim, e você realmente apareceu assim, com um físico muito bacana, né Isso foi super, super comentado. E, e você, como é que foi essa preparação para esse personagem? Porque eu lembro que você veio aqui na clínica, você falou que estava preparando e tal, mas conta pra gente assim, é, você teve que fazer alguma... Dieta específica, como é que foi tudo isso? Tive, tive. Isso foi uma coisa engraçada assim, eu, o João Emanuel, que é o autor da novela, me ligou pra, pra convidar pra fazer a novela e ele, no meio da conversa, ele falou do personagem e tal, ele falou assim, olha, e o, o Denis, que é o diretor, o Denis quer que você emagreça. Ah, e já andou de assunto. Aí eu falei, como é que é? <risos> <risos> Aí na, na, na leitura dos capítulos, a primeira, o Denis confirmou também, soltou assim, ah, seria bom que você emagrecesse um pouco, é uma coisa que nunca tinha acontecido essa, esse pedido, né? E aí, lendo os capítulos, eu vi que o personagem começava com 20 anos menos do que eu, é um personagem um playboy, principalmente na primeira fase, não saía de casa, vivia na piscina. Então eu falei, nossa, eu acho que merece um, um trabalho físico e que, que vá me ajudar também com essa energia mais jovem tal, mas... E aí procurei um personal, amigo de um personal que eu já tinha em São Paulo, o Marco, me indicou o Fábio Zargalo. Hum... Então eu já tinha um trabalho em São Paulo De um personal O um, Marcão um, um que é mais é, Um trabalho mais funcional certo. Me indic... Então eu já tinha assim Uma estrutura bem boa assim Por dentro, mas não tão aparente O, o Zargalo Meteu ferro né, assim. <risos> Foi pra musculação E ele me indicou uma uma Médica nutricionista esportiva É que me deu uma dieta bastante severa, porque eu tinha três semanas e meia, assim, só. Era pouco tempo? Muito Era. pouco tempo. E falei, cara, preciso mudar meu corpo em três semanas tá? Então, assim, parei com carboidrato, hum. parei com açúcar, me deu uma dieta super restrita. Uh, alguns complementos alimentares, vitamina, uh, whey protein, essas coisas, e treino pesado diário. Dormir bem, alimentar Nossa. bem, e doutora Polônia ah. <risos> também me deu uma força na pele, no, na aparência também. A gente fez um trabalho do, como é que chama aquilo? O Bella Bela Shape. Shape, <risos> que, <risos> que é. queima gordura, porque mágica não dá pra fazer. <risos> Quer dizer, fizemos. É, né? não. Foi, e, e o legal é esse, é que você fez assim, com acompanhamento, né, lógico, de bons profissionais e, e ficou um resultado maravilhoso. É, foi impressionante, que, muito foi rápido. Impressionante, eu tive é, um pouco é, de é. sorte, Que essas três semanas eu tinha uma cena na Bahia que foi cancelada. Então essas três semanas me acabaram virando um mês e meio, deu pra fazer mais coisa. Mas foi realmente impressionante. É, impressionante, gente. Vocês viram o resultado ainda. né? Tô toa que fez tanto sucesso. É, ó, foi. <risos> Mesmo. E alguma vez na sua vida você tinha feito assim é, algum sacrifício, alguma loucura é, por algum personagem em termos assim, de mudança de físico? Eu já tinha feito um filme chamado Família vem de Tudo, que era um cantor é, meio brega que fez sucesso depois caiu no ostracismo, assim que também era um cantor é, sertanejo e todos eles também estão todos. Eu também quis, mas eu era mais novo, assim eu tinha mais tempo e era mais novo. Os resultados eram mais Poderiam ser mais lentos, né? Poderiam ser mais lentos e o meu metabolismo era outro. Então é. até a dieta era outra, era, era coma bastante, de três em três horas. né? Não era uma restrição, era uma... Claro, tinha restrição, mas era, era, era outra coisa, assim. E era mais tempo, então... É, foi uma coisa mais devagar, é. gradual, né? É. E não tem jeito, depois dos 40, você sabe disso, assim, a gente vai acumulando... É. O metabolismo diminui muito, vai acumulando é. gordurinha localizada aqui... Localizada ali, aqui não é. tem jeito, você pode fazer é. o que for, essa aqui do lado, então... Não, não sai! Fala <risos> <risos> Mas também a gente dá pra tentar melhorar. Não, aí, gente, aí. a doutora a não fez milagre, fez milagre. Não, mas você, você, eu acho que é muito legal, assim, porque você levou tudo muito a sério, né? Você, é. tipo, fez toda, tudo que podia ser feito, você fez. Isso é muito importante, porque, assim, pra pessoa mudar, ela tem que ter muita força de vontade, né? Tem que é. levar a sério, é. senão... Eu lembro que eu te liguei e falei, o que que dá pra fazer? Aí você falou, oh, tem uma lista, né? É. Vamos com calma. Eu falei, não, não vamos com calma, não. não vamos fazer não, tudo, calma. porque <risos> tá, vai começar a gravar e tal, em pouco é. tempo, né? Mas eu fiquei muito feliz, assim, com o seu sucesso e com o resultado que você conseguiu atingir, foi realmente maravilhoso. Tá de parabéns, parabéns, cara parabéns, porque não parabéns, é fácil, chegar lá, né, gente, vocês sabem, né, não é fácil. É. E, e tá aí esse vovô lindo, vovô, né, vovô, linda, é gente, pois é, nem parece, tá muito, muito, muito <risos> bem. E você tem, assim, hoje, claro, tirando essa preparação toda, você tem algum ritual de beleza? Você tem alguma coisa assim que você faz todos os dias, que você fazia antes do personagem, que você continue fazendo? A doutora, deveria fazer. Vamos <risos> <risos> de confessar aqui, uhum. a doutora. Olha, eu tenho um, um, um produto que eu passo no cabelo uhum. para tentar segurar uma calvície que começa a aparecer. Muitos homens, né? Tem, <risos> normal, é. Tem um creme que você me passou, um creme pra tá passar a noite, mais ou menos, é. É. e só. Isso. É, não mas na verdade, assim, usando um cremezinho, um rejuvenecedor rejuvenescedor e um protetor solar é o que... É, o protetor solar é que esquecido. Gente, gente, é o protetor também, né? Que o protetor realmente envelhece, né? o, é, protege o do sol. sol que envelhece muito, então é, é realmente importante, entendi. Tá. Ai, ah, que bacana. Ai, bacana, bacana mesmo entrevista. Obrigada, querido. Você é muito... Também. Querido. E eu fico muito feliz com esse sucesso todo. Eu também. Espero que você agora consiga, apesar das gravações, consiga vir mais vezes aqui na clínica, né, gente? Virei. E ó, a doutora Polônia. Ai, obrigada. Manja. <risos> obrigada. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima. Hum.